Bendita a hora que eu fui operado aqui, porque o a Deus pedia sempre, que queria ser curado aqui, queria o Dubai, queria o Dubai. do Depois há três anos, eu tive um problema aqui andava em mole e senti uma dor muito forte no peito, uma dor muito grande. Tava uma farmácia 50 metros dentro do do mole, mediu a tensão arterial e disse para temos que ir para o hospital. A Ambulância veio para o hospital, foi tudo muito rápido muito rápido, fantástico. Quando cheguei a Lisboa, que também tenho um médico muito bom de coração, não é? Portanto, cardiologista. Sim. E fui e contei a história. Ele viu o relatório que foi daqui, todo o relatório, e disse, fantástico. Dou os meus parabéns porque não era possível fazer melhor do que este foi feito. Não era possível. Fantástico. Da minha mulher. A minha mulher, há umas semanitas, não se sentia muito bem. Mas, claro, não era motivo para não fazer a viagem para o Dubai. De vacaciones, pronto. Mas ela, a minha mulher, no pensamento dela, estava já a ter que ter qualquer problema que precisasse de intervenção médica ela preparou para ser aqui Deus protegeu-me é como nada tivesse cheguei ao Dubai ao aeroporto, à casa de banho foi tudo parece que tive um bebê foi tudo. Tudo, tudo, mal, tudo mal fui ao hotel outro dia viemos para o hospital ماريا طبعا زارتنا من خلال الطوارئ كان عندها تغير في, في نمط الخروج مصاحب مع دم فطبعا نظرا للسن هي في الثمانين من العمر صار التحضير الكامل اللي متعودين عليه في مستشفى راشد مع فرق العمل من باطنية وتخدير وقلب وطبعا الجراحه العامه اليوم هي ثالث يوم بعد العملية تميناها العملية بالمنظار الجراحي من خلال فتحات جدا صغيرة الحمد لله هي eh, tá se a melhorar de maneira bonita e, graças a Deus, ela está pronta hoje para sair do hospital, insha'Allah. Não há palavras para agradecer a todos o que fizeram por mim. Não consigo tudo bom tudo, tudo, tudo, tudo. Não tenho palavras que cheguem. E, portanto, sentimos uma paixão pelo Dubai ainda muito maior, porque Deus encarregou de, para mim e para a minha mulher, um problema que haja de saúde acontecer no Dubai. Muito feliz, perfeito. Perfeito. Ora, estou ansiosa para voltar para isto. Voltamos.